Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos! Muito obrigado pela presença, galerinha! Foi chegando e desse o dedo no um like, mano! Ajuda a compartilhar! Se inscreva se não for inscrito! E vamos que vamos pro vídeo, galera! Hoje nós vamos ver aqui a atualização que acabou de chegar! Vamos dar uma olhada aqui no passe de batalha! Beleza? Já então, vamos aqui abrir aqui o passe de batalha pra gente dar aquela conferida, mano! Ó, galera, aparentemente o passe de batalha tá naquele hype de sempre! Naquele naipe de sempre! ração, dogzinho tossem também é cara, é, essa vara aqui é bom de pegar esse ração de peixe é bom cara, tem umas roupas novas aqui, cara ô, oh, tá da hora, gostei, curti, curti caraca, mano tá é estilo detetive olha, é detetive, real, nome da skin já é detetive é roupinha, o nome da roupa já é detetive achei interessante temos caixa preta que vem nessa caixa Ó, nova pintura de moto, cara Aí vale a pena, família Vale a pena Vale a pena, já curti essa pintura aqui Ó, tem mochila nova Nossa, tem de tá? Caraca, da hora, velho Que da hora, mano Tá, isso aqui Turmozinho, né Um uh, acessório pra base De motoqueiro Vamos continuar dando uma olhada aqui Ver se tem mais alguma coisa Top aqui O resto são itens padrões, né Opa, bancada Paladar apurado Ó, uma nova bancada Será que isso aqui é uma nova bancada? Uma churrasqueira, né, família? Nice Nice O que mais tem aqui? Galera, eu acho que de interior Opa, tem... No, velho Cara, vem um, um, umas mochilas muito, muito top, mano Essas mochilas estão top demais demais que vem nessa nessa caixa ah, essa caixa que é a última caixa a mesma coisa né guitarra Botinha é a mesma coisa beleza vamos dar uma olhada agora lá na nova na nova instalação lá vamos dar uma olhada beleza partiu para lá família então olhar aqui no mapa a nova missão que apareceu foi o bar, né? Que é da, De da DLC, nossa Que é da atualização Esse bar aqui que foi implementado no mapa aqui da atualização Nós já vamos dar um pulo lá e, e averiguar o local, né? Dar uma olhada para ver como ele tá Chegamos aqui, bora entrar aqui para ver como tá esse bar Bom, chegamos aqui Cara Bora dar uma olhada, né? Quem viu o trailer, mano? Quem viu o trailer já sabe mais ou menos o que esperar aqui no bar. Vem, Nune. ver meu cachorro é Nune. Pra quem não sabe, esse é o Nune. Cara, eles estão meio que revistando o cara aqui, né? Beleza, eu tenho que falar com esse cara. Vamos dar mais uma olhada aqui. Tem umas motinhas, né, cara? Cara, essa moto que é muito da hora, mano. Ah, eu não vim com a minha moto, esqueci minha moto. Essa skin aqui eu quero, mano. Quero demais essa skin. Modelo cortador de metal. Cara, será que eles vão liberar o cortador de metal pra nós? Ou é só o modelo da moto mesmo? Não se mexa! Ele me chamou? Caraca, mano! Olha lá as missões que é simples, tem que ajudar, né? Beleza, já posso dar uma olhada aqui, ver o que tem Às vezes descobrimos nossas novas possibilidades de coleta as últimas notícias do bebê, né? Beleza Cara, tem umas mesinhas aqui, cara Esse aqui é aqueles rolos de fio Que eles usam como botão então, o cara já foi ch chapado aqui, mano Fulocão. fui loucão. O cara tá caindo ali Ó, aqui aparentemente vai ter um show Cara, seria muito louco se eles fizessem um show ao vivo aqui, né, mano? Ia ser da hora Já teve, né, galera? a musiquinha de fundo aqui, estilo meio que para o Oeste Esse aqui é o cara principal, né? Deixa eu olhar aqui Torradeira, a luz interna está quebrada, mas eu ainda funciono, tá? A torradeira É como se a torradeira estivesse falando comigo em terceira pessoa, né? Mas eu ainda funciono As portas aqui eu não consigo, a porta está trancada pelo outro lado Opa, essa aqui abriu Ó, tem uma caixa aqui, cara, ó O banheirão, dentro do banheiro aqui tem alguma coisa para pegar o lixo ali, né? Será que eu vou conseguir loot? Caraca, velho! Aí, galera, já fica a dica. Tem loot aqui. Nice. Os ali, bastante tinta. Tem uma engrenagem aqui, a torradeira. Beleza. Porque então, aqui não tem muita coisa para fazer. Os minigames aqui, eu tava especulando que daria para fazer alguma coisa com eles. Não dá. Essa porta aqui também não abre. Aqui, né? Essa porta aqui tem uma porta. Pera aí. Essa porta aqui não abre Deixa eu ver o que tem pra cá Ajude a aprimorar o depósito de, man de mantimento Se quiser aumentar sua pa sua parte Ó, oh, nice Já temos itens novos aqui Isso aqui é cerveja? Aparenta ser cerveja Não sei Temos novos itens ali para craft Se tem mais alguma coisa aqui que dá pra interagir Aparentemente não, né? Ah, essa aqui é aquela churrasqueira que nós vamos ganhar no passe de batalha, ó. Muito da hora, mano. Curti? Já vou meter na minha base. Isso aqui tá fechado, tem um trilho aqui, né? Eles estão na ferrovia, se não me engano. Isso mesmo. Aqui deve ser a plaqueta de missões. Ali é o ônibus de onde eu vim. Deixa eu entrar aqui. Ó. Quadro de investigação. Aqui são as tarefas. Isso aqui tá bloqueada tá bloqueada. Pista, tarefa, tarefa. Aceite a tarefa Ó, tem como pegar essa pista aqui Primeiro caso, caminho perigoso Alguém tem deixado um rastro de cadáveres no momento Não se sabe se há conexão entre as vítimas Adjunto não está muito esperançoso Mas sempre há alguma pista Só precisamos ter paciência São quatro folhas? Ah não, isso aqui é a primeira Então nós temos aqui essa investigação aqui Mas aqui tá dizendo que são quatro Olha, 1 de 4. Será que tem mais aqui? Não, cara. Segundo caso. Peraí. aí. Ó, páginas 1 de 4. Como é que eu viro essa página aqui? Será que eu tenho que resolver primeiro para depois eu conseguir mudar essa página aqui? Que é a primeira página. Então é isso, galera. Acredito que tem que ir liberando o caso para poder trocar as páginas aqui para atualizar o relatório. Bom, eu vou fazer um vídeo sobre essa missão. Não? Esse é o vídeo, é a apresentação do novo local, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui até agora. Desce o dedão no like aí. Se inscreva se não for inscrito. Muito obrigado a todos. Valeu e falou família!